Infelizmente, pode, pois os recibos eleitorais são os documentos oficiais que tornam legítima a arrecadação. Se essa irregularidade está na assinatura, significa que aquele documento não tem qualquer validade legal. Se você não corrigiu essa falha, se você não conseguiu sanar a ausência das assinaturas, as suas receitas financeiras e não financeiras, as estimáveis, estão comprometidas e, sendo assim, você não tem a regularidade da sua conta para aprovação. Um grande abraço, até o próximo.